Programa e eu leio na íntegra, sem cortes, porque aqui não tem problema, a gente fala mesmo, né? Bom, senhoras e senhores, eu vou agora para Belo Horizonte, vou mudar aqui, ah, vamos fazer um mindset aqui no nosso programa, vamos? Né? Vamos começar uma nova jornada, um novo assunto aqui no programa Negócio Fechado, você topa? Aliás, o que é mindset? Você sabe o que é? Já ouviu essa essa expressão antes? De onde veio esse negócio? Que bicho é esse? Bom, nós vamos conversar agora com o nosso querido Rogério Tobias, ele que é consultor de empresas, viaja o Brasil inteiro dando palestras e é professor universitário, nosso parceiro aqui desse programa, sempre dando uma aula aqui pra gente, né, é, e deixando a gente muito bem informado sobre esse e outros assuntos. Rogério Tobias, muito bom dia, como é que você tá, meu queridão? Tudo bem por aí? Bom dia, Freire, bom dia a todos que nos acompanham aí, tá tudo ótimo, tudo tranquilo, né? Espero que esteja bem aí, tudo em Boston também. Graças a Deus, tudo tranquilo, tudo certo, como é que estão as coisas por aí em Belo Horizonte? Tudo bem, tá, Belo Horizonte tá tranquilo, estamos com a vacinação muito bem encaminhada, né? Estamos aí já num nível bem adiantado, e Minas tem sido aí até o um modelo nesse sentido de vacinação, então tá tranquilo, comércio aberto, a gente fica muito feliz com o comércio aberto, as pessoas podendo aí é, defender o seu, né, a, a sua sobrevivência a cada dia, né? Que bacana, viu? Ô, Rogerão, fiquei feliz aí com esse assunto que você trouxe hoje aqui no nosso programa. É, deixa eu só trazer uma informação antes de seguir. Você que tá dirigindo agora, acaba de sair a informação aqui: o trânsito tá bem complicado na 93 Sul. Pra, próxima da saída 30, né, na área ali de Medford, um acidente causando aí aquele engarrafamento gigantesco, já engarrafamento na 93 já é a praxe, normal todo dia, e com um acidente ainda fica bem complicado, né, duas, as duas linhas da esquerda foram fechadas e você pode imaginar, então se você tá na área, evite esse lugar, porque o bicho tá pegando por lá. É, e esse assunto que você trouxe, meu querido, eu achei muito interessante, porque tá muito em pauta hoje, né? Muito se fala é, do mindset, muito se fala, todo mundo fala desse negócio, mas eu quero saber de você o que, que é o tal do mindset, né? E por que, que esse negócio virou febre desse jeito? É, é impressionante. Eu não consigo mais ouvir uma palestra, <risos> um... <risos> Ai, um comentário, um, um artigo, seja em revista, seja é, científico, né, que não tenha a palavra mindset. Eu acho que esse tema é muito interessante, porque muitas vezes é, o pessoal fica na dúvida: que história é essa, né? Como é que é esse negócio? E realmente é um negócio interessante. Tem um livro recente que saiu de uma de uma professora aí da universidade e que está tá explodindo aí, está né? bombando, como o pessoal fala e que realmente é interessante a gente conversar sobre isso aí, achei bacana que legal, viu? Vamos falar então sobre esse assunto que está muito em pauta como você falou, todo lugar que a gente olha, que a gente vê, que a gente assiste sai, hora ou outro o tal do Mindset né? então é... vamos saber o que, que é isso explique pra gente o que é o tal do Mindset É, esse Mindset ele é uma, uma espécie de postura mental, né? O Mind de mente né? e o SET de mente em, em movimentação, né? Alguma coisa por aí, né? Então o Mindset é uma postura que uma pessoa ou as pessoas podem adotar pra, é, com relação à sua vida, com relação ao que, que ela pensa, como é que ela enxerga a vida, né? Então, as empresas hoje precisam ter um mindset, as pessoas que estão na empresa precisam ter um mindset. E cada um de nós também, segundo essa, essa teoria que tem se mostrado bastante interessante, né, precisam é, definir para que lado você vai, né, qual a sua postura mental, em relação aos problemas que você está tendo que enfrentar. Entendi. Muito bacana. Agora, quais são os principais tipos de mindset? Tem isso? Tipos de mindset? Tem, rapaz. E você vai entender o nosso público também de uma maneira hum. impressionante. Hum. Porque nós temos um mindset negativo Ih, e temos um mindset de crescimento. Eita, nós lascou tudo agora. Olha, Como é. Que é então, quer cara? dizer... Hum. Uma pessoa pode acordar de manhã e falar assim, eu vou ter um dia péssimo hoje. Ah. Hoje eu não vou fazer nada. Eu só Entendi. tenho problemas. É, eu tenho que pagar o carro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que enfrentar meu chefe, eu tenho Entendi. que assistir o Palmeiras perder mais uma. Ih, eu tenho... rapaz, mexeu com os palmeirenses. <risos> então, esse mindset negativo, ele leva a pessoa à decadência Entendi. pessoal, à decadência Entendi. mental. Entendi. Então é, um mindset negativo é muito comum, é, infelizmente. É uma espécie de negativismo de que tudo vai dar errado. É, só que tem um detalhe. Hum. É uma decisão pessoal. Entendi, olha. Porque aí. se fosse assim, ó, as coisas realmente estão ruins, é, realmente está faltando dinheiro, está faltando paz, tudo bem. Aí você é. tem, né? Agora você tem que o jeito de enfrentar isso, Freely. Como é que nós vamos enfrentar isso? Então nós é. temos esse mindset negativo que muita gente adora usar, eu vou explicar por quê, e tem um mindset positivo. O que muita gente prefere, acaba partindo para esse mindset negativo, é porque ele é gostoso, porque você fica dentro da sua área de conforto. É melhor não fazer... Esse, esse meu projeto de empreendedorismo não vai dar certo. Você imagina, tem concorrentes, os clientes podem não querer, eu tenho que acordar cedo e fazer o produto, pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar na nossa vida mediana e, e levando. Ou seja, precisa de um esforço da pessoa, só que ela não está muito interessada em se esforçar e vai levando no banho-maria. É, e ela tem dois caminhos. E ela adota o caminho mais fácil, ela adota o caminho que muitas vezes é aquele que vai dar a ela menos trabalho e menos vitórias. Então ela vive nesse mundo cinzentado, né? Cin é, cinzento, melhor dizendo, é, em que ela está ali dentro de um, de um certo conforto, uma certa tristeza, né? é, dúvidas, medo, mas ela, de uma certa forma, se sente bem nesse ambiente é, estranho. Entendi. Então é isso que que a professora que, que, que criou esse termo e que está todo mundo falando, uhum. é exatamente isso. Tudo depende do seu mindset. Entendi. Agora, professor, é deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É, olhando para o lado do, do empresário, das empresas, é, então isso é importantíssimo para a pessoa, né? Como é que eu posso dizer? Para o empresário e para o empreendedor, é, o tal do mindset é um negócio assim que faz toda a diferença. Sem dúvida. Eu tenho conversado com alguns... É, candidatos a empreendedorismo, a, a startup, e eu percebo neles esse mindset negativo. O hum. é, que você acha? Você é, acha que eu devo gastar meu dinheiro? ó oh, Eu não queria gastar tudo, não. E será que vai dar certo isso? O meu empreendimento pode ser que não dê certo, hein? Com, com a pandemia, a pandemia virou um travesseiro, né? Entendi. A pandemia virou uma bengala para muita gente. Entendi. Aí fica fácil, porque o que, que eu falo? Ó, tem a pandemia, tem uh, um problema, tem a falta de dinheiro, eu vou, me eu vou ficar aqui na minha situação normal. Então, eu não vou enfrentar essa coisa. Nós falamos semana passada de resiliência, lembra? Uhum, lembro, lembro, lembro, lembro. Ah, sim. Então... É, eu não tenho resiliência, quer dizer, eu não tenho essa força para enfrentar. Então é, para muitas pessoas, agradável é, ficar, adotar esse mindset negativo, que é essa postura neutra para negativa mesmo. Entendi. Tá? É, é, um, é interessante a gente falar disso aí porque... É, é... Precisa do esforço da pessoa, você falou aí, a pessoa já, já entra no negócio desanimada, não sei o quê, mas não falta um pouco de formação, de estudo para esse, esse empreendedor, igual você falou aí, essa confiança, sei lá, a pessoa já entra no mercado querendo investir, aí tá, mas, mas você vai ver mesmo a pessoa, tá faltando ali, sei lá, não estudou direito, estudar, que eu falo assim, não se empenhou, né, para lançar aquele negócio, tem algumas dúvidas no mercado, sei lá, parece que falta alguma coisa nessas pessoas, não falta, Rogério? Falta sim, falta sim. Eu concordo plenamente com você, porque é, é muito mais fácil você enxergar os problemas do que você buscar as soluções. Sim. Então as pessoas têm uma capacidade enorme de falar tá errado isso, aquilo, aquilo, outro. aí falo, bom, vamos buscar a solução? Espera aí, espera aí, mas aí a gente tem que pensar melhor. Espera aí, vamos, vamos... Quer dizer, então é mais prazeroso para muita gente, para muito empresário, enxergar é, as dificuldades. Então o que, que acontece? Eu quero abrir um negócio, eu quero manter a minha empresa durante o período de pandemia e quero crescer depois. Só que aí vem as dúvidas, vem o medo, vem o um chamado mindset negativo. Então a pessoa, o que ela faz? Ela tende a recuar. E esse recuo é que faz as pessoas serem derrotadas. No namoro, no futebol, nem tudo que ela faz. Tudo que ela faz, ela põe um, um, uma, uma, uma dificuldade... Sim. Agora, você... É o chamado mindset negativo, que é péssimo, né? Agora, você, você afirma, né? A gente falando disso aqui, trocando essa ideia que o sucesso aí depende, no caso, de cada pessoa, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Não... Quando a gente fala de sucesso, igual a gente tá falando aqui, o sujeito não estudou, o outro poderia ter se esforçado mais, mas depende de mim exclusivamente ou de um conjunto de coisas ou... ou sei lá a partir do meu esforço as coisas vão acontecer como é que você avalia isso oh bacana boa excelente pergunta veja eu sou eu sou um empreendedor ou um empresário uhum. eu tenho que ter um mindset de crescimento que a gente vai poder falar mindset de crescimento eu sou aquele cara que acredito eu sou aquele empreendedor que acho que vai dar certo eu sou aquele tem que ter otimismo tem que ter motivação então eu tenho isso então, mas isso aí não gera nenhuma empresa. O que, que eu vou fazer? Eu vou transmitir essa... Você falou aí sobre aprendizagem, né? Eu vou ensinar isso para os meus funcionários. Eu vou atrair, eu vou admitir na minha empresa pessoas que tenham, dentre outras coisas, né, dentre outros quesitos, como saber trabalhar, saber aquilo ali que faz, se for vendedor, saber vender, mas ele tem que ter um mindset positivo. O mindset chamado mindset de crescimento. Eu preciso ter na minha empresa pessoas que acreditam em si mesmas, pessoas motivadas, pessoas que querem fazer, pessoas que ao enfrentarem um problema, eles não trazem é, o problema para mim ou para o empreendedor, eles buscam resolver primeiro. Essas pessoas têm sangue nos olhos. Então, isso é muito interessante. Então, eu como empreendedor, eu preciso passar essa motivação, eu preciso passar esse mindset positivo para as pessoas que trabalham comigo. Então você já viu, você já entrou, nosso público também, já entrou em empresas que se fala assim, nossa, que astral ruim, é, que vendedor é, que não acredita em si mesmo, ele, ele mostra uma certa fraqueza. Então você acaba, depois eu volto aqui, e aí ele vai embora. Então a empresa vai... É, tendo uma decriptude, né? Ela vai decrescendo nas suas vendas, os clientes não vão tendo aquela simpatia, porque ele não sente ali um clima positivo. Uhum. Então, o mindset é uma decisão individual, mas que eu posso mostrar para as pessoas, que no caso aqui nosso, que trabalham comigo, porque eles também precisam tomar uma atitude mais positiva, uma atitude de crescimento. Que legal. Agora, os nossos ouvintes estão, o pessoal que está aqui acompanhando a gente, estão interagindo aqui. É... O, o Vitão está dizendo, seria a mentalidade vencedora? Seria isso? É, eu vejo, de novo, é perfeito a, a colocação do Vitor, né? Essa mentalidade vencedora. Por quê? Bom, dúvidas todo mundo tem, problemas e limitações, todos nós temos, cada um no seu nível. Se você adota uma postura positiva, adota uma postura que você crê em você mesmo, e crer nas pessoas que você vai atrair para perto de você, isso é fundamental. E um caminho para você ficar assim é você pegar pessoas que você admira, é, figuras que você acha que são referenciais para você, e isso é normal, tá? E você assumir um pouco daquilo que de bom que as pessoas têm. Olha que coisa bacana. Então você tem que ler, aquilo que você perguntou no início, você tem que ler, você tem que procurar é, ouvir opiniões de grandes empresários, para que você possa tirar dele aquilo que ele tem de bom e assumir para você. Então o Vitor tem toda a razão nesse sentido. Essa mentalidade, essa é uma mentalidade vencedora. O, o Rogério Reis está dizendo aqui: é o poder da mente simplificado. Seria isso também? Ou como é que é? É. A mente tem um poder muito grande, e o Rogério tem razão, a mente tem um poder muito grande. Só que tem um detalhe, nós temos um poder sobre a mente. Eu posso tomar uma decisão que seja positiva ou negativa, eu tenho esse domínio sobre a minha mente. Se eu deixar a mente, os sentimentos negativos, as coisas externas entrarem em minha mente pode ser que eu não tenha mais domínio sobre ela e não tenha mais aquela resiliência, aquele poder de me defender, aquele poder de que as coisas negativas batem e voltam. Então é o poder da mente, o Rogério tem toda a razão. Que legal, que bacana. E o Vitão está perguntando aqui qual o nome do livro. Você falou aí do livro, botou aí melzinho na boca da, da turma e não falou o nome do livro, né? É, o livro chama-se Mindset. O livro é um livro branco, eu não me lembro agora do nome da, da, da professora, mas é um livro branco, primeira vez que você digitar a palavra Mindset, livro, é, pesquisa, você está pesquisando aí, né? Uhum. E é uma professora muito fera e ela é professora de psicologia da Universidade Americana e ela, é, o livro chama-se Mindset, tá? É... Tem um nome, ah, tá ele aí, ó. É... É, mindset, é audiobook, tem, as pessoas já fizeram vários uh, trabalhos em cima dele, então, é, é, então, aí, ó, o pessoal que está vendo, a Carol Dweck, ela é conhecida como Dweck, a professora Dweck, né? uhum. e ela, então, é que criou, é que voltou, essa palavra já existia, obviamente, mas ela é que deu esse reforço nessa, nesse, nesse tema, tá? e esse tema hoje, ele não falta mais nas reuniões, Entendi. Vou... se eu percebo uma pessoa ali, um diretor, um sócio que não está legal, eu falo, oh, vamos melhorar esse mindset, Entendi. Então, quer dizer, ele hoje é uma palavra, essa, essa, esse livro e essa, esse termo, ele é uma palavra que tem uma, uma, uma, uma utilidade muito grande no, no, na questão da motivação. Motivação Sim. é o nome do Mindset. Muito bem, você que está acompanhando aí o programa, eu coloquei aí o, o, o, a capa do livro, né? Carol, Carol ou Carol, vai saber, né? Derwick, ela é PHD, Mindset, The New Philosophy of Success. How we can learn to fulfill our potential. Então tá aí a dica do professor para você que está acompanhando o nosso programa. Vale a pena você né, que quer ler, quer aprender, né, comprar esse livro aí. Uh, e poder estudar e aprender mais. Deixa eu ver aqui só o valor dele, né? Para o pessoal que tá acompanhando ah, aqui o programa. Baratinho, ó. Você acha de 8 dólares, você ah, acha sim. de 1 dólar, você acha de 28 dólares, você acha de todos os valores aqui, ó, no Google Play, porque tem um tem audiobook também, né? Então você é, vai achar esse livro aí baratinho, não tá caro, não, viu? Tô vendo. Aqui Me agrada muito momento. o audiobook porque você é, pode ir pensando, parando, voltando também, assim como no livro, né? Você fica com a mão hum. solta e tem um detalhe interessante que ele é gostoso de ler. Entendi. Porque ele vai dando uma chicotada na gente o tempo todo. Peraí, aí, ó, como é que você está? A gente vai apanhando é tá e gostando, reagindo. Né? Cuidado. E ela vai dando exemplos de como que você precisa. É, adotar que, que, você, que, que tipo de posicionamento mental uhum. você precisa adotar para você melhorar de vida e ter aquilo que o, que o Rogério falou, que o, que o Vitor falou, a mente vencedora. Entendi. Então é mais ou menos isso. Só que tem um detalhe, ela é uma professora cientista. Então não é daquele livro de aeroporto que o cara fica sonhando, não, esse livro ele tem é, um cunho científico isso me agrada muito e com certeza vai agradar todo mundo. O Rogério Reis está dizendo aqui, ó, Freire, li esse livro muito bom, então temos aí o Rogério que já leu o livro e está indicando aqui para o pessoal também, viu? Ah, é bacana. Muito bem, vamos, vamos seguindo aqui a nossa prosa, né? É, quais as dicas para o mindset ideal aí para uma pessoa você que você pode aconselhar aí ou dar para essa pessoa que está acompanhando o programa? É, a primeira coisa que eu acho que é, que é fundamental é a pessoa buscar adotar uma postura positiva da vida. A pessoa abrir a sua visão e ter é, pensamentos positivos, buscar realmente é, o lado positivo, a capacidade que ela precisa desenvolver de relacionar, de aprender com pessoas que, que, pode, que podem trazer para ela coisas positivas. E tem um negócio, desenvolver muito, Freelie, o networking, networking. isso networking. é fundamental. Networking. Se você está mal acompanhado, as pessoas podem te jogar no buraco. Entendi. Se você procura pessoas que são melhores do que você, procura se relacionar com pessoas positivas, procura se relacionar com pessoas que podem trazer para você é, sentimentos e características e informações que te fazem bem, que te fazem crescer. Esse, o networking, a prática constante do, do networking, é uma questão fundamental. Uma outra questão importante é manter essa mente no nível positivo, porque existe, na própria natureza, uma tendência de de, das coisas, dos fatos, de levarem você a, a, a ir de, de, de, perdendo um pouco a motivação, a pandemia, o, o emprego, a, a, né? Não, então o que você tem que fazer? Buscar uma força interna para que você esteja sempre com esse mindset positivo. Que legal. Olha, conversando aqui com o professor Rogério Tobias, uh, hoje o assunto é mindset. Então, você que está acompanhando aí o nosso programa, muito legal essa, essa, esse bate-papo nosso aqui, né? E vamos seguindo, trocando mais ideia, porque o assunto ele é bem interessante. Eu queria que você falasse agora do, da análise de SWOT. Explicasse para o pessoal qual a importância na vida das pessoas e o que é esta análise, meu querido Rogério Tobias. Essa, essa análise de SWOT é muito interessante e ela não é muito conhecida, é. fora do nível empresarial normalmente as grandes empresas já utilizam isso uhum. as médias empresas com alguma frequência, mas as pequenas empresas muitas vezes não conhecem, e muito menos as pessoas, então nós temos a análise SWOT, é, que a gente chama de análise de é, pontos fortes uhum. pontos fracos, ameaças e oportunidades então esse SWOT aí está em inglês uhum. né, que é Strand, é, aí vai, tá? você tem essa vamos, vamos falar em português então, eu tenho que fazer uma análise pessoal do seguinte. Eu vou fazer uma análise pessoal da seguinte forma. Eu vou analisar quais são meus pontos fracos. O que, que eu, como pessoa, tenho de... Aí, ó, tá aí, ó. Strengths. Fala pra gente é, é, é, é, em inglês aí. Weaknesses, é, Opportunities e threats. É isso? É. Tem que ter a língua boa aí. É, é. Strengths, Weaknesses, uh, Opportunities e Threats. É, isso. É exatamente. Que são que são oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos. É, Obrigado pela pesquisa aí. Então, o que, que acontece? Né? É, eu, vim, eu tenho que analisar quais são meus pontos fracos, em que, que eu, eu, eu, eu, eu sempre decaio, o que, que eu sempre não estou legal, não estou forte, quais são os pontos que eu preciso melhorar para me tornar uma pessoa mais forte, para me tornar uma pessoa melhor. Os meus pontos fortes, o que, que eu já tenho de bom, que eu preciso reforçar, então eu já tenho coisas interessantes, então quer dizer, com isso eu vou ter uma autoconsciência, eu vou ter uma consciência muito mais forte de que, de, é, das coisas que eu preciso melhorar e das coisas que eu já sou bom e preciso fortalecer, depende de mim, e quando a gente fala em oportunidades e ameaças, elas vêm de fora de mim, então, oportunidade de emprego, oportunidade de, de você comprar uma casa, oportunidade de você ver um bom filme, quer dizer, tudo que está externo a você, a gente chama de oportunidade ou ameaça. E quais são as ameaças? São as pessoas negativas, são os fatores é, que, vão que podem prejudicar a sua vida e que você precisa, então, fazer o quê? Os pontos com com as, as oportunidades, eu vou procurar aproveitar essas oportunidades. E as ameaças, Rogério, eu vou fazer o quê? Essas ameaças, eu vou procurar transformá-las em oportunidades. Não é nem me defender, não, Freire. Eu vou procurar transformar essas, é, é, essas ameaças que vêm de fora, hum. transformá-las em oportunidades. E para isso, eu preciso estar com meus pontos fortes, bem fortes, e os meus pontos é, é, fracos, né, bem administrados. Ou seja, eu preciso estar com o meu mindset em crescimento. Que legal. Porque que eu faço essa análise, eu vou sempre estar me reconhecendo melhor como pessoa. Sensacional, Rogério Tobias, parceiro aqui do nosso programa, professor universitário, né, consultor de empresas e explicando nessa aula aqui no nosso programa mais uma vez. Meu querido, qual que é a frase da semana pra gente amarrar as pontas aqui nesse programa? Né? Nessa semana, achei que foi muito legal, muito válida, porque esse mindset tá em pauta, né? E você falou de uma outra coisa durante o nosso bate-papo, que foi uh, o network. Achei muito legal e eu esqueci de comentar a hora que você falou, porque muitas vezes as pessoas confundem network com troca de cartão. Qualquer hora você podia aprofundar mais, porque network é relacionamento, né? não é só trocar um cartão. Só troca um cartão, aí lá na frente não tem relacionamento nenhum com a pessoa, liga já pedindo as coisas. Não é assim que funciona, né, ô, meu querido Rogério? Não, esse, essa fase já é uma fase que inclusive já passou, porque essa coisa do cartão, essa coisa de trocar ali, só um, aquela ó, oh, a gente se vê, etc. Hum. Isso não necessariamente traz uma base fundamental. Né? A gente pode falar nisso depois, sim, porque o networking é uma, uma, uma capacidade que você tem de se relacionar de maneira inteligente com as pessoas, de se relacionar com pessoas certas que você seleciona, tanto você é selecionado uhum. por pessoas, sim. quanto você seleciona. Então você vai fazer uma análise, vai fazer uma peneira do, de que, quais pessoas efetivamente trazem aspectos positivos para a sua vida. Legal, e é. não necessariamente que você tem interesse nela ou que ela tem interesse em você. É um conjunto de fatores que fazem com que você se sinta realmente bem apoiado né, num sistema de relacionamento que é positivo para outra pessoa e para você também. Muito bem. tá aí, senhoras e senhores. Professor Rogério Tobias, com a frase da semana agora. Qual que é a frase de hoje? é Temos a frase de hoje que tem muito a ver com essa questão aí. É o seguinte, eu não divido o mundo entre os fracos e os fortes, ou entre sucesso e fracasso. Eu divido o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. Eita, toma uma bordoada. É igual o livro que você falou, a gente apanha, lê, vai apanhando e gostando ainda por cima. Viu? vou te contar um negócio, é, é. isso aí. Tem que aprender sempre, né? Leia de novo aí, por gentileza. Claro. Não divido o mundo entre os fracos e os fortes ou entre sucesso e fracasso. Eu divido o mundo entre os que, entre os que aprendem e os que não aprendem. Muito bem, sensacional. E poderíamos abranger ainda mais, né? Em um mundo dividido por racismo e outras coisas mais, as pessoas olham um para o outro com defen... por causa de, de um é branco, o outro é preto, é roxo. E você poderia até incluir aí, ó. eu não olho o mundo, com... um é preto, o outro é branco, é roxo mas aqueles que aprendem e aqueles que não aprendem amarrou as pontas regaçou a boca do balão com essa aí eu pego o meu bornar e vou para casa viu Rogério tá bom mais uma vez um prazer falar aí com você com todo o público né esse tema gostoso esse tema interessante novo inclusive né dentro dessa de uma linha de pensamento é bom estarmos juntos aí mais uma vez muito bom a Andréia tá dizendo aqui ó eu chegando agora que aula Uh, ele trabalha as nossas acomodações, o Rogério dizendo talvez aqui a respeito do livro, né, que, que ah, foi sim. dito aqui. A Lígia uh, dizendo aqui, vou, eu falei de Boston, ela está dizendo, vou passar três dias em Boston, estou com medo desse trânsito. Já vem preparada, minha filha, não dá nada. Bom, Rogerão, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela parceria aqui no programa. Você volta, se Deus quiser, na próxima semana com mais um super assunto e mais uma aula aqui no programa, viu? Agradecido, viu, meu querido? Se Deus quiser, até semana que vem. Senhoras e senhores, não dá mais tempo para nada. Eu agradeço mais uma vez os nossos patrocinadores, essa galera que faz uma grande diferença no nosso programa. Magui Toyota 617-697-3106, CSP Innovation 508-536-9495, Crispin Law, doutora Hanna Crispin, 617-421-9090. E claro, Nivaldo Guedes Imóveis, 617-387-4700. Amanhã ele vai estar aqui comigo no programa. Eu volto, se Deus quiser, amanhã com muito mais pra você. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aproveite bastante esse dia. Que o Papai do Céu abençoe ricamente cada um de vocês. Então, beijo no coração. Tchau, gente. Fica com Deus. Fui.